Eu preciso de mais dois, dois connects aqui na lateral, então vamos fazer um ring, mais um connect e vou fazer com dois segmentos, tá? Por que que eu fiz isso? Eu preciso conectar esses dois objetos e para conectar aqui perfeitamente eu tenho que ter a mesma quantidade de lados. Então selecionei essa parte aqui, vamos deletar, vou selecionar aqui os pontinhos de vertex e vamos subir um pouquinho aqui também para ficar mais orgânico a nossa modelagem. Vou pegar esses pontinhos de dentro aqui e vou jogar para fora Também no intuito de deixar mais orgânica Selecionamos a borda dos dois objetos e aplicamos uma ponte Aqui no caso, como eu não tenho borda nesse lado Eu tenho que deletar todas as faces Seleciono as duas bordas e agora sim fazemos a ponte Veja que a ponte vai conectar, porém de uma forma torcida aqui né? Ctrl Z para desfazer ponte novamente só que agora eu vou rotacionar essa ponte aqui para poder corrigir a, a angulação vamos selecionar esse pontinho de vertex aqui também vamos ajustar um pouquinho mais deixar um pouco mais próximos aqui aqui também para que o modelo fique mais orgânico né, mais interessante para o nosso caso aqui está bom nesse caso aqui deixa me ver mas eu acho que eu não poderia mexer muito aqui porque tem um vidro que entra aqui do lado Bom. Olhando assim, realmente esse vidro ele vai entrar aqui do lado. Então eu vou apagar esses polígonos aqui, tá? Vamos deletar esses polígonos. Selecionamos aqui essas edges. Vou selecionar essas quatro edges aqui do lado. Selecionei 1 2 3 4. Subimos aqui a edge até a altura desejada, no nosso caso aqui. Eu vou habilitar o nosso snap o Snap no formato Vertex, já está aqui em Options, eu vou habilitar o Enable axis Constraint e assim ele vai alinhar somente no, na direção que eu estiver levando aqui a, a seleção alinhou para cima, fazemos aqui um Target welds nessa Edge fazemos aqui esse Target, perfeito faço um Target novamente do outro lado, que está bom e aqui eu vou ter que voltar corrigindo de alguma maneira, né? Vamos deletar esses polígonos aqui de baixo primeiro. Perfeito, vou desmarcar aqui a opção. Vamos deletar esse polígono também. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte, vamos lá na vista left. Deixa eu ver aqui o porquê que não está conectando legal. Ok, eu vou fazer aqui o seguinte. Vou aplicar o modificador Symmetry na metade desse modelo para poder corrigir aqui, então vamos fazer a simetria no eixo Y com flip isso aqui já vai corrigir os dois lados, tá? os dois lados vão ficar iguais agora é só fechar essa parte de baixo aqui então, vamos fazer aqui depois da simetria o um Edit Poly selecionamos essa borda tiramos as edges aqui que não vão se encaixar né? nesse caso aqui eu tenho que tirar essas edges dos lados Vou fazer aqui a borda de cada lado, para ficar mais fácil, vou trabalhar somente com um lado e depois eu aplico a simetria, tá? Bom, continuando aqui, mais uma vez puxamos com o shift pressionado, puxamos mais uma vez, vou remover essa linha aqui porque ela não tem necessidade. Fazemos aqui uma ponte para fechar aqui a lateral e agora eu tenho que dar um jeito de fechar essa ponte aqui embaixo, então faço mais uma ponte e faço mais uma ponte aqui também, tá? Olha aqui, ficou bacana aqui agora, tá? A modelagem já melhorou bastante. Bom, esse pontinho de Vertex, vou levar ele um pouquinho para dentro. Agora sim. Vamos aplicar a simetria mais uma vez para corrigir aqui os lados. Eu faço aqui a simetria no eixo Y, para que os dois lados fiquem iguais, e agora eu aplico o Turbo Smooth. Quando eu aplico o Turbo Smooth, vai suavizar geral, né? Vejam aí que vai suavizar tudo, mas eu ainda posso voltar corrigindo isso aqui também, tá? só para finalizar, vamos unificar essa parte aqui de baixo então eu vou aplicar aqui, logo acima do Symmetry mais um Edit Poly vamos deletar esses polígonos aqui da ponta, então deletei nessa ponta aqui eu tenho um total, selecionando a borda tem um total de 10 Edges então significa que eu tenho que conectar aqui em 10 lados aqui embaixo tá bom? vou começar aqui deletando esse polígono e esse polígono aqui também. Agora nós temos nesse polígono aqui um total, deixe me ver aqui, de 8 lados. Eu vou converter essa linha aqui com chanfro, selecionando ela em volta dos dois lados aqui, tá? E vamos fazer um chanfro nela. Vamos aumentar essa linha chanfrando simplesmente aqui com chanfro Então fazemos um chanfro com zero divisões, distanciamos um pouquinho, OK? Aqui na lateral Vejam que vai dar um probleminha, então eu vou tirar aqui também a seleção, pode ser dos dois lados de uma vez. Fazemos o chanfro novamente, aqui está bacana. Agora vamos resolver essa parte aqui, né vamos conectar as duas bordas desses modelos. Nessa borda aqui inclusive eu vou ajustar um pouquinho a angulação dela, para ficar melhor aqui na hora do encaixe, que está bom. Selecionamos as duas bordas e aplicamos a ponte. Veja que a união vai ser perfeita aqui também, tá? Do outro lado, nós temos que corrigir essas linhas aqui. Então eu vou começar aplicando um target weld, nesse pontinho de vertex aqui. E aqui eu vou aplicar mais um target weld, tá? Vamos aplicar a simetria mais uma vez, para corrigir aqui o outro lado. Então aplico a simetria, fazemos um flip na direção Y... E aqui temos a simetria da parte de baixo aqui da nossa chaleira. Agora se eu aplicar o Turbo Smooth, eu vou perder alguns detalhes. Por exemplo, nessa borda aqui. Então para a gente poder voltar a ter esses detalhes, vou aplicar mais um Edit Poly. Selecionamos aqui nesse Edit Poly as Edges. Vamos selecionar todas as Edges aqui em volta com o Ring. Vamos fazer um Connect. Né? O Connect vai reforçar essa Edge. Aqui isolando esse modelo... Eu percebo que esse ring está passando aqui para essa parte de cima. Isso aqui eu não gostaria. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos tirar a seleção aqui da lateral. E eu vou fazer com que esse connect termine nessa área aqui. Então fazemos um connect com dois segmentos. Vamos dividir aqui em duas vezes agora. Afastamos através do pinch. E aqui nessa área. O que eu vou fazer é o seguinte. Vamos selecionar aqui o nosso botão cut. Vou procurar aqui o cut logo no painel lateral e eu vou fazer um recorte aqui em V tá? então vamos fazer aqui um recorte perfeito pego esses dois pontinhos aqui faço um connect conectamos e faço um novo connect com esses dois pontinhos somente isso aqui, e depois é claro aplicamos a simetria novamente porque eu quero que os dois lados fiquem iguais então aqui eu vou fazer um flip para que também tenha a mesma característica lá do outro lado aplicamos um turbo Smooth, Vai ficar um pouquinho orgânico, mas isso aqui não atrapalha, tá? Agora, voltando aqui no nosso Edit Poly, mais uma vez. Faço a seleção das laterais. Nesse caso aqui, eu vou selecionar a lateral interna. Fazemos um Ring. Um Connect com dois segmentos. Para reforçar bem aqui o nosso modelo, né? Para não perder a informação dele. Agora eu faço mais uma vez um Ring aqui na lateral. Nessa parte de cima... Fazemos aqui então o ring, nesse ring ele já vai seguir aqui nessa alça, né? então observem bem esse detalhe, eu vou fazer o ring aqui somente na lateral, para ficar mais fácil, ring, agora um connect, vou fazer com um segmento e na parte de cima aqui. Tá? Aqui para as outras partes, para agilizar um pouquinho nosso trabalho, eu vou utilizar a ferramenta shift loop do Graphite Modeling, que é uma ferramenta mais dinâmica. Então vejam que eu consigo vir aqui nas laterais. Faço os conectos aqui necessários. Eu consigo agilizar o nosso processo de conexão. Tá? Bom, feito isso. Já temos a base aqui da nossa chaleira. Está ótima, né? Nesse formato aqui está muito bom a topologia. Vou marcar a opção Isolar em Display. Para deixar simplificada. Vamos mudar a cor aqui para um azul. Bem acentuado. Agora eu tenho que fazer a parte do vidro. Na parte do vidro não vai ser diferente tá, a modelagem aqui ela segue a mesma linha de lógica primeiro vamos aplicar um Edit Poly aqui no nosso modelo fazemos um Shift Loop com a Edge para poder recortar aqui em volta mais ou menos nessa área aqui removemos a parte de cima dessa esfera então botão F3 aqui para remover a parte de cima agora sim Vejamos aqui que eu posso concentrar esse vidro a partir de dentro aqui do nosso, do nosso recipiente, né? Então botão F4 aqui para visualizar isso, jogo aqui um pouquinho para dentro, ou no caso aqui da tampa, eu também posso até aumentar um pouquinho a altura, se for o caso aqui eu posso deixar mais alto, né? Selecionando os polígonos, lá na vista left ou na vista front, seleciono todos os polígonos, mais ou menos até aqui está bom e deixa um pouquinho mais alto, tá? Só para conectar ali direitinho na parte do vidro. Aqui também vou deixar mais alto, um pouquinho somente. Vamos voltar aqui na perspectiva agora. Mais ou menos aqui está bom. E nesse vidro aqui eu vou isolar mais uma vez, tá? No vidro eu faço o mesmo processo que nós acabamos de fazer. Então eu vou pegar aqui as laterais, vou procurar os triângulos pequenos e vou fazer o colapse nesse caso aqui eu só tenho um colapse aqui embaixo. Vou fazer aqui então o colapse. Vamos pegar lá o botão colapse e colapsar. E depois fazemos um target weld. Só para soldar esse pontinho aqui, tá? Aqui abaixo não há necessidade. Aqui eu tenho um colapse também a ser feito. Veja que eu tenho dois pontos aqui bem próximos. Então faço agora um colapse. Aqui no caso não precisa. Vou fazer um colapse aqui também aqui acaba atrapalhando né, o modelo vamos fazer nessa área para ficar mais interessante fazemos agora um target weld aqui uma coisa que nós podemos fazer também para reforçar essa borda são connects, eu posso conectar essa borda aqui tranquilamente, posso fazer aqui mais connects com a ferramenta cut que nós vimos há pouco né? Então faço aqui um connect e vou reforçando essa borda também tá? isso aqui também é válido, se você quiser fazer então, vamos lá, continuando Vamos selecionar os dois pontos. Fazemos um novo Collapse. Então procura aqui o botão Collapse. Colapsamos, Fazemos um novo Collapse. Fazemos mais um Collapse entre esses dois pontos aqui. Aqui nesse pontinho de Vertex eu vou arrastar ele para baixo. Mas eu vou habilitar a opção Constrain mais uma vez. Com Add Constrain. Vou deixar aqui embaixo. E aqui também. E agora eu vou continuar com o botão Cut. Então vamos lá no Cut. Vamos recortar. Vou recortar aqui em volta, sem medo de ser feliz, tá? Pode recortar mesmo. E daqui a pouquinho a nossa amiguinha simetria vai nos ajudar. tá? Então continuando aqui agora o Target Wilds, né? vamos soldar esses pontinhos de vertex aqui. soldar aqui também para poder continuar. Esse ponto aqui eu vou puxar um pouquinho mais para cima, ainda com o Edge Constrain habilitado. Vou deixar mais retinho. Aqui na parte de baixo, mesmo procedimento, ferramenta Cut. Eu vou recortar sem medo de ser feliz mais uma vez. Ok. Essa linha aqui eu posso clicar em Remove, para poder excluir essa linha. Aqui eu faço um Collapse. E para finalizar, eu aplico a simetria. Então, a simetria no eixo Y e com o Flip. Então, temos a simetria dos dois lados aí certinho. Mais um Edit Poly logo acima do nosso modelo vamos ver como que está ficando aqui o conjunto né? toda a parte da modelagem acredito que aqui já esteja bom esteja bem bacana vamos agora só aplicar o modificador Shell o modificador Shell já sabemos bem como que funciona e nesse Shell aqui eu vou jogar um pouquinho para fora e para dentro então, vou jogar aqui um pouquinho para fora e um pouquinho para dentro, para quem não está vendo aí a partir de dentro ela está se movimentando tá? então fiz aqui a partir de dentro Fiz aqui a parte de fora, vamos isolar agora esse globo e vamos aplicar o Turbo Smooth nele. Então apliquei o Turbo Smooth, vai acontecer isso. Volto aqui acima do Shell com o Edit Poly, seleciono a parte de cima e a parte de baixo desse globo de vidro, fazemos um Ring e um Connect. Então conecte aqui com dois segmentos bem próximos à borda, clicamos em OK e aplicamos o Turbo Smooth. Vejam que, de certa maneira, nós estamos modelando muito rápido esse objeto, né? Já apareceu aqui praticamente. Um detalhe que eu havia esquecido, que aparece aqui, nós temos esse bico né, da chaleira. Mais ou menos fazendo esse formato aqui. Então, tenho que voltar aqui antes do meu shell, aqui no nosso Edit Poly. Selecionamos o modelo Edit Poly. Pego aqui o meio dele, eu sei que é mais ou menos nesse ponto aqui, e puxo para frente. Né? Mais ou menos fazendo ali o mesmo formato vou pegar aqui mais três pontos vamos puxar para frente novamente e eu vou rotacionar um pouquinho só para fazer esse efeito aqui do bico da chaleira, tá? vou puxar mais para frente um pouquinho também fechamos acho que aqui tá legal, tá? se vocês quiserem fazer aí efeitos diferentes fiquem à vontade, tá bom? no meu caso aqui, eu vou deixar nessa parte aqui agora aplicamos o Shell novamente aplicamos o Edit Poly novamente e o Turbo Smooth novamente então temos já a parte de cima, que é esse biquinho da, da nossa chaleira aqui em cima da tampa tem uma bolinha então a bolinha, eu vou copiar essa parte da tampa aqui vocês vão se recordar que nós criamos a tampa através de uma esfera né vamos reduzir o radius dessa esfera vou deixar ela bem pequenininha aqui representando lá a nossa bolinha né mais ou menos aqui também, nessa área deixamos um pouquinho menor somente e agora vamos atachar esses dois modelos então vamos vir aqui no edit poly desse objeto de baixo, essa tampa vamos vir aqui no botão de teste atachamos essa parte da bolinha aqui nesse pontinho de vertex da tampa eu vou fazer um chanfro então vamos chanfrar aqui para poder abrir um buraco nessa parte mais ou menos até aqui está bom deletamos o polígono agora eu deleto o polígono da parte de cima aqui essa bolinha, selecionamos a borda dos dois objetos e aplicamos uma ponte isso aqui já vai unir a parte de cima aqui pra gente eu posso fazer aqui também alguns ajustes deixar aqui por exemplo um pouquinho maior acredito que aqui esteja bom aqui também eu vou remover vai ficar um pouquinho maior automaticamente lá na vista front vamos selecionar essa bolinha descer ela um pouquinho mais de encontro aqui a tampinha né está bacana também e para finalizar essa tampa aqui eu vou aplicar um, um shift loop, acho que o shift loop vai ser mais rápido, então fazemos aqui o shift loop que nós vimos há pouco, né? eu mostrei para vocês passo a passo isolamos a tampinha faço mais um shift loop aqui na parte de baixo para deixar bem reforçada mesmo selecionamos a borda e aqui nós já vamos concluir essa tampinha então faço a parte de baixo faço um pequeno recuo aqui e agora eu posso fechar aqui essa parte de cima da tampa, tá? Mais ou menos aqui eu vou fazer um collapse, só para fechar essa borda. Bom, voltando aqui agora com o Shift Loop, que nós vimos há pouco, né? Eu já mostrei para vocês. Então, eu vou fazer aqui mais um Shift Loop para conectar, tá? O atalho do Shift Loop, para quem não sabe, é Alt 1, botão 1 acima do botão Q do teclado. Então temos o Alt 1 aí para poder fazer o, o Shift Loop aplicamos o Turbo Smooth e a tampa está perfeita vejam aí que mais uma vez temos um novo objeto agora já adicionado à nossa chaleira falta somente agora essa parte aqui né, que seria mais ou menos ali a peneira então para a gente poder fazer essa peneira aqui eu vou fazer agora um objeto separado vou começar aqui a minha tática por um plane como eu tenho vários buraquinhos ali naquela peneira eu prefiro fazer aqui através de um plane tá? nesse plane Vamos aplicar aqui mais divisões, na horizontal e na vertical, vou colocar aqui muitas divisões mesmo, agora eu vou selecionar esse plane aqui, vamos aplicar um edit poly nele, vamos remover aqui esse, essa parte 1 aqui, deletando, vamos remover essa outra parte, eu vou saltando aqui, mais ou menos para vocês entenderem, vou fazer esse processo aqui em todo o meu modelo, é claro que fazer isso aqui manualmente vai demorar, então eu prefiro aqui fazer um, um atachamento né, que a gente chama vamos fazer aqui um atachamento vou pegar essa parte aqui que já está pronta pegamos a nossa ferramenta Snap vou deixar aqui sem o Access Constraint e agora eu vou fazer o Snap de Vertex com Vertex pressionando o botão Shift então fiz aqui o primeiro Snap Passo aqui mais dois para baixo seleciono aqui todo o nosso Snap Passo mais dois pro lado, mais dois não, pode fazer aqui mais mais 11, né? Totalizando 12 mais ou menos. Aqui alguma coisinha ficou fora? Vamos fazer o seguinte, vamos juntar esse snap aqui com o teste, o atachamento. Vou juntar esses três modelos. Vou apagar aqui essa esse polígono da lateral. Apagamos aqui todos os polígonos. E agora sim, fazemos mais uma vez aí. Então vamos pressionar o botão Shift. Aqui no caso eu tenho que selecionar outra área para travar direitinho. Faço 11 cópias e nessas 11 cópias vamos atachá-las. Então, pega.